Caros alunos, neste tópico, nós vamos discutir as variações fisiológicas da resposta imune. E o que são essas variações fisiológicas da resposta imune? São épocas da vida das pessoas em que o sistema imunital tem alterações tais que facilitam o desenvolvimento de infecções, como por exemplo, durante o desenvolvimento da criança, durante a gestação, durante o período de lactação e durante o envelhecimento. Então, neste tópico, nós vamos analisar o desenvolvimento do sistema imunitário na infância, desde a época da criança intraútero, até seu nascimento, desenvolvimento, até a fase da adolescência. Vamos analisar a importância desse tópico pela análise deste gráfico. O que, que mostra esse gráfico? Ele mostra o número de mortes por 100 mil habitantes e a faixa etária das, das crianças, começando desde o período recém-nascido até a adolescência. Observa que o maior número de mortes ocorrem nos, nas fases iniciais da vida, uma criança menor do que 28 dias, onde tem o maior número de mortes por 100 mil habitantes. Se a gente verificar, ampliando esse gráfico, durante o primeiro mês de vida, a gente vai verificar que a maior mortalidade também ocorre na primeira semana de vida da criança observa que há uma diminuição da mortalidade com o crescimento da criança chegando a um mínimo no período de adolescência se a gente por colocar um gráfico inverso da função do sistema imunitário do segundo a, a faixa de idade das crianças a gente vai verificar que a menor competência do sistema imunitário se encontra nessa fase do período de nascimento e ela vai crescendo até até a adolescência, chegando ao máximo no período da adolescência, que é onde tem o menor mortalidade, nós vamos ter a maior competência da função do sistema imunitário. Se a gente analisar agora os tipos de doença que ocorrem nos crianças recém-nascidas, nos lactentes e nas crianças pré-escolares, a gente vai observar que nessas faixas de idade também tem doenças particulares que ocorrem nesse período. Uma criança recém-nascida tem infecções principalmente por bactérias gram-negativas e por estafilocócico. Nas crianças de 4 ou 5 meses no período de lactente, essas crianças vão ter infecções particularmente por bactérias encapsuladas. Mais para frente, na adolescência, a criança vai ter infecções semelhantes às que ocorrem na vida adulta. As doenças que ocorrem nessas part... fases particulares da vida dependem das alterações fisiológicas do sistema imunitário, que é o que nós vamos ver durante essa aula. Então, vamos começar analisando o que acontece, como acontece o amadurecimento do feto entre intraútero. Após uh, o encontro do óvulo com o espermatozoide, começa o desenvolvimento do embrião. Então, como que ocorre o desenvolvimento do sistema imunitário nessa criança? Quando a criança tem, então vamos começando a analisar a imunidade inata. Quando a criança tem entre 5 e 6 semanas de vida, já tem macrófago no fígado e no sangue circulante. Com 9 a 10 semanas de vida, já parece que começam a haver síntese de componentes do sistema do complemento. Com 12 semanas, eu já tenho macrófagos nos linfonodos e moléculas do complexo principal de compatibilidade. Com 16 a 17 semanas, então, um fetinho com 4 meses já tem macrófagos maduros no fígado e já tem neutrófilos circulando. Vamos analisar a imunidade humoral. Que, que, o que ocorre com a imunidade humoral? 8 a 10 semanas de gestação, de, de gestação, eu já tenho precursores de linfócitos B no fígado. Significa o quê? Que eu já tenho linfócito B apresentando a cadeia Mi do IgM nos, nos, nos linfócitos. Com 12 a 14 semanas, eu já tenho pré-linfócitos B, apresentando IgD, IgG e IgA. Com 16 semanas, eu tenho já o um maior número de linfócitos B no baço, no sangue e na medula óssea. E já com 20 semanas, eu já tenho linfócitos B capazes de secretar anticorpos. Como vai estar a imunidade celular nessas crianças? Eu já tenho precursores de linfócito T no fígado com 5 semanas de gestação. Com 9 semanas de gestação, esses linfócitos já começam a popular o timo. Então eu já começo a ter amadurecimento dos linfócitos no timo com 9 semanas de gestação. Com 12 semanas de gestação, eu já começo a ter linfócitos T apresentando a molécula de CD4 e a molécula de CD8 no fígado e no baço. Com 16 semanas, então, eu já tenho células T no sangue circulante e nos tecidos linfóides. Eu já tenho rearranjo dos receptores de linfócitos T. E com 20 semanas, eu já tenho um aumento gradual de linfócitos capaz de secretar anticorpos, citocina. E a imunidade passiva, ou seja, a transferência de anticorpos da mãe para a criança? Então, com 12 semanas de gestação, já começa a transferência de anticorpos da classe GG, da mãe para que criança através da placenta mas esse aumento é muito mais intenso a partir da vigésima semana e com mais intenso conforme vai evoluindo para o final da gravidez bom então depois de nove meses nasce essa criança vamos entender agora então como é a o desenvolvimento do sistema imunitário na criança após o seu nascimento. O primeiro mecanismo de defesa que nós temos são os mecanismos de defesa inespecíficos. E todos eles se encontram deficientes na criança recém-nascida. Então a primeira defesa que é a barreira cutânea, a pele da criança recém-nascida é muito delicada. As barreiras mucosas faltam as várias moléculas que fazem a proteção, faltam os anticorpos, a tosse, o espirro é muito deficiente e a criança nasce com verniz vernix O que é esse vernix casioso? É uma espécie de muco que existe, uma espécie de cera que fica recobrindo o corpo do nenenzinho recém-nascido. Esse slide mostra nas várias fases da vida alguns mecanismos de defesa, entre eles, os mecanismos de defesa inespecíficos relacionados com a pele. Observe que antes do nascimento, na criança e na criança pré-termo, já começa a aparecer o vernix caseoso, e a pele é muito delicada. Com o nascimento, ainda existe o vernix caseoso, dando uma importante proteção para na, para a criança, contra as infecções. Então é importante não retirar esse vernix caseoso quando a criança nasce, deixa por um determinado tempo, porque é um mecanismo de proteção contra a criança. As membranas mucosas das crianças são totalmente desprotegidas numa criança pré-termo. Quando ela nasce, começa a ver já aparecimento de, da flora microbiana e os anticorpos que estão presentes na mucosa intestinal são provenientes do leite materno. Com o desenvolvimento da criança, começam a aparecer os anticorpos próprios e os mecanismos da, naturais de, de defesa, como substâncias microbicidas e a flora bacteriana vão aumentando. No sangue circulante, a gente tem anticorpos no início da vida que são transferidos transplacentariamente da mãe para a criança. A criança não tem anticorpos próprios. Quando ela nasce, vai se desenvolvendo, ela começa a produzir os seus anticorpos e fazer a sua defesa, que vão aumentando com o crescimento dessa criança. Analisar como está a imunidade inata numa criança recém-nascida. Fazem parte da imunidade inata o sistema de fagócitos, que são os neutrófilos e os monócitos, cuja principal função é a fagocitose, e o sistema do complemento. Vamos analisar então como se encontram os neutrófilos numa criança recém-nascida. Então, avaliando o número e as suas funções. Vamos começar avaliando pelo número de neutrófilos nas este gráfico mostra o número de neutrófilos e linfócitos no eixo do Y e no eixo do X, a idade das crianças, mostrando o gráfico de neutrófilos e o gráfico de linfócitos. Vamos analisar inicialmente o gráfico de neutrófilos. Aqui é o, o, os parâmetros relacionados ao número de neutrófilos na segunda idade e aqui é o padrão de normalidade segundo a faixa o indivíduo adulto. Então esse é o padrão de normalidade para o indivíduo adulto e essa aqui é aqui a curva de, de número de neutrófilos numa criança. Observe que quando a criança nasce, o número de neutrófilos é muito alto, 15 mil, 20 mil leucócitos por milímetro cúbico. E em torno de uma semana de vida, esses valores caem para os valores dentro da normalidade observada num adulto. Por que, que esses neutrófilos estão tão aumentados numa criança recém-nascida? O processo do parto, com o trabalho de parto e o parto e o nascimento em si, é um processo muito traumático para a criança. E o organismo responde como se fosse uma resposta de luta ou fuga. E, toda, e essa resposta de luta ou fuga, o organismo responde da mesma maneira, se for um estímulo biológico, se for um estímulo físico ou químico, se for um estímulo mecânico ou se for um estímulo psicológico. Então, o parto é um estímulo que entra físico, químico, biológico e... e estimula a, el, a eliminação de, de todos os neutrófilos que estão na medula óssea serem jogados no sangue circulante. Com isso, quando a criança nasce, os níveis de neutrófilos estão muito elevados. Embora o número de neutrófilos esteja muito elevado quando a criança nasceu, a reserva dessas células na medula óssea ficou diminuída, porque todas as células que estavam na medula, fazendo o pool de reserva de neutrófilos dessa criança, foram jogadas para o sangue circulante. Então, se a criança tiver uma necessidade posterior com o processo infeccioso, ela não tem reserva dessas células na medula óssea. Nós vimos, então, que o número de neutrófilos numa criança recém-nascida está aumentado. Entretanto, essa criança não tem mais reserva na medula óssea. E a função desses neutrófilos? Vamos analisar, então, como se encontra a capacidade fagocitária de neutrófilos, tanto numa criança recém-nascida, quanto nas outras faixas de idade da infância. Esse gráfico mostra a capacidade fagocitária dos neutrófilos em relação à faixa etária, desde criança recém-nascida que nasceu de parto cesárea, de parto vaginal, os lactentes, pré-escolares, escolares e adultos. Observa que aquela criança que nasceu de parto vaginal, ela mostra uma capacidade fagocitária de neutrófilos inferior a uma criança pré-escolar ou até um adulto. E ela demora até a fase pré-escolar para atingir a competência do sistema fagocítico para os neutrófilos. Observa também neste gráfico que aquelas crianças que nasceram com parto cesárea, ela tem a capacidade fagocitária de neutrófilos mais elevada do que o valor normal. Então, esse fato de, da capacidade fagocitária estar mais elevado do que uma criança, de um adulto normal, é bom ou é ruim para a criança? Traz benefícios ou traz malefícios para essa criança? Alguns parâmetros nos ajudam a esclarecer se esses parâmetros de aumento da capacidade fagocitária é bom ou ruim. Crianças nascidas de parto cesárea têm maiores alterações do sistema imunitário, têm maior risco de desenvolver quadros de asmas, de alergias, diabetes do tipo 1, doença celíaca e maior risco de morrer nesse período neonatal. Isso mostra, então, para nós que o fato de uma criança nascer de parto cesárea não é bom para essa criança e só deve ser indicado um parto cesariana se for para benefício da criança ou da sua mãe. O parto cesárea em si, indicado de modo inadequado, pode ser prejudicial para a criança. E quais os motivos que um parto cesariana levaria a uma resposta inadequada do sistema imunitário dessa criança? Então, o fato de uma cesariana tirar a criança sem passar pelo canal vaginal determina que é uma perturbação na formação da flora intestinal dessa criança. Então, já ocorre uma Inadequada a formação da flora intestinal. A falta de estresse relacionado com o próprio parto faz com que o sistema imune seja mal adaptado ou fale para ser ativado. Então ocorre uma inadequação da ativação do sistema imunitário. Além de alterações epigenéticas que ocorrem em decorrência do parto cesariano. E as outras funções dos neutrófilos, como se encontram numa criança recém-nascida? Então, observamos que a quimiotaxia dos neutrófilos está diminuída, ou seja, o movimento dirigido de um neutrófilo em direção a uma bactéria está prejudicado. Os mecanismos microbicidas estão reduzidos, ou seja, a capacidade daquele neutrófilo matar o microorganismo também está prejudicada. Então, as funções verificamos que as funções dos neutrófilos estão deficientes numa criança recém-nascida. Nós vimos que os mecanismos de defesa da imunidade inata, dependente dos neutrófilos, dos neutrófilos estavam deficientes numa criança recém-nascida. Vamos ver agora como se encontram os mecanismos de defesa dos monócitos macrófagos que são outro grupo de células importante na defesa inicial contra as infecções. Então, vamos analisar inicialmente a fagocitose, a quimiotaxia, os mecanismos e a função apresentadora de antígeno. Neste gráfico, semelhante ao que observamos para os neutrófilos, Aqui temos a capacidade fagocitária dos monócitos, segundo a faixa etária, crianças recém-nascidas, nascidas de parto cesariana e de parto normal, lactentes, pré-escolares, escolares e adultos. Observe que não há deficiência relacionada com a capacidade fagocitária dos monócitos macrófagos numa criança recém-nascida em nenhuma faixa de idade. Isso significa possivelmente isso deve-se ao fato de que os monócitos são células tão ancestrais que são pouco influenciadas pelos fatores relacionados com a, ao nascimento. Já a criança nascida de parte cesárea também apresenta um estímulo da capacidade fagocitária dos monócitos, mostrando que numa situação de necessidade, essa célula já foi estimulada previamente e tem pouca capacidade de responder após um segundo estímulo. Entretanto, embora a capacidade fagocitária dos monócitos de uma criança recém-nascida está normal, as suas funções, as outras funções estão de, de, é, deficientes. A quimiotaxia, ou seja, a migração dirigida em relação ao microorganismo, está reduzida. Os mecanismos microbicidas dos macrófagos estão diminuídos e a função apresentadora de antígeno está deficiente, que é a função dos monócitos macrófagos que ligam a imunidade inata com a imunidade adaptativa. E como está a resposta inflamatória numa criança recém-nascida? Observamos que existe um retardo para a migração de neutrófilo para um local onde se encontra o microorganismo. Então tem um retardo na migração para o foco inflamatório isso te leva como consequência a uma dificuldade daquela criança em localizar uma infecção além disso observamos um retardo no desvio, no desvio de neutrófilos para monócitos no foco inflamatório numa infecção normal primeiras células chegavam ser os neutrófilos posteriormente vão chegar os monócitos. nas crianças recém-nascidas ocorre um Tardo nesse processo, tanto da chegada quanto no desvio de monó... neutrófilos para monófilos. A consequência disso é uma dispersão aumentada de micro-organismos e os mecanismos de defesa inadequados. Então, uma criança não consegue localizar a infecção, essa, esses micro-organismos se dispersam pelo me pelo organismo, causando um risco de uma infecção mais generalizada pelos mecanismos de defesa que são inadequados. Então, nós vimos que os mecanismos de defesa inato, dependente de células, neutrófilo e monócitos, encontram-se deficientes nas crianças recém-nascidas. Vamos analisar agora como que está o sistema do complemento, que é um outro componente da imunidade inata. O sistema do complemento é formado pela via clássica e pela via alternativa. Os componentes do sistema do complemento da via clássica estão diminuídos na criança recém-nascida. Da mesma maneira, os componentes das fases iniciais da via alternativa também encontram-se diminuídos na criança recém-nascida. As duas vias convergem para a formação da C5 convercatase e formação de C5, e daí para frente elas são iguais nos dois ramos da, da via do sistema do complemento. E observa que todos os componentes da via do complemento a partir do C5, também encontram-se diminuídas, com o um máximo de diminuição ocorrendo com o C9, que tem 10 a 25% dos valores de um adulto normal. E o componente hemolítico de 50% também está 50% Diminuído numa criança. Então, mostrando que além da imunidade inata dependente do sistema de fagócitos, a criança também apresenta deficiência dos mecanismos de defesa dependentes do sistema do complemento. Nessa aula, nós vimos as características e as deficiências da imunidade inata numa criança recém-nascida e o seu desenvolvimento até a idade adulta. No próximo capítulo da aula, nós veremos as características da imunidade adaptativa na criança. Até então, próximo capítulo.